Quiz. Encontre o personagem diferente. Será que você consegue encontrar o personagem diferente antes que o tempo termine? Neste vídeo, teremos personagens do desenho Bob Esponja e também da Turma da Mônica. Gosta desses desenhos? Então vamos ver se vai conseguir descobrir o diferente. Você está no Forte Quiz. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para se divertir e participar dos melhores jogos animados que temos aqui no canal. Vamos começar com os personagens do Bob Esponja. E aí, está pronto? Então vamos para o vídeo? Vamos começar por ele mesmo, nosso queridinho Bob Esponja. Consegue descobrir qual é o diferente? E aí, como foi? Conseguiu encontrar ele? É este aqui. Parece que ele perdeu um dos seus dentes. Teste 2 Vamos tentar encontrar o Patrick diferente. É este aqui. Parece que ele perdeu detalhes da bermuda. Teste 3. Este é um personagem bem engraçado do desenho. Conseguiu encontrar? Olha ele ali. Parece que sentiu calor e tirou as mangas da camisa. Teste 4 Este é o ciridejo. Não poderia faltar. Muito fácil. Certeza que vai encontrar. Já tinha encontrado, não é mesmo? Teste cinco. Esta também vai ser moleza, muito fácil. Nossa! Aqui está ela, parece que ela está banguela. Teste 6. E aí, como está se saindo? Vamos tentar encontrar mais um. Olha, ela está sem o um chapéu. Teste sete. E este agora, será que vai encontrar? Aí está! Parece que ele perdeu alguma coisa. Teste 8 Mais um personagem para tentar descobrir? Alguma coisa faltando em seu short. Teste 9 Adoro este, ele é muito fofo. Olha ele está dormindo. Teste 10 nossa última do Bob Esponja, a Sandy. Está faltando a flor no seu capacete. Como se saiu no teste dos personagens do Bob Esponja? Depois comenta aí para eu saber como foi. Agora vamos tentar encontrar os diferentes da turma da Mônica. Curtiu, né? Adoro este desenho também. Vamos começar com ela então, a estressadinha Mônica. Vai conseguir achar a Mônica diferente? Conseguiu encontrar? Olha ela aqui. Tadinha da Mônica. Perdeu os dentes. Teste 2. Esse aí é um anjinho. Tadinho. Ele perdeu suas asinhas. Teste 3. Encontro o Bidu diferente. Está faltando alguma coisa nele. Conseguiu encontrar? Teste 4 Este aí, está precisando de um bom banho. Este está um pouco mais difícil. Parece que rasparam o cabelo dele. Teste 5 Olha ele aí, fala tudo é lado. Parece que o Cebolinha está com os dentes da Mônica. Teste 6. Esse personagem é muito legal. Você gosta dele também? O passarinho voou de sua mão. Teste 7 Ela adora uma melancia, e eu também. Parece que ela já deu umas mordidas na melancia. Teste 8 Vai conseguir encontrar a Milena diferente? Este personagem está mais difícil. Seus cadarços estão de outras cores? Teste nove. Encontra rosinha diferente. Ela tirou as trancinhas do cabelo. Teste 10 Vamos para o último personagem da Turma da Mônica, o Sansão. Será capaz de encontrar o diferente? Que gracinha, ele está com o um coração no peito. Como foi seu teste de encontrar o diferente? Se saiu melhor nos personagens do Bob Esponja ou Turma da Mônica? Comenta aí para saber como se saiu neste teste bem divertido. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum de nossos quiz. Obrigado por se divertir com a gente aqui e deixe aí nos comentários qual personagem gostaria de ver em nossos vídeos.